Quem foi o traficante que virou piloto, disputou as 500 milhas em Indianápolis e virou tema de série da Netflix? Essa é a história que nós vamos resgatar a partir de agora. A série Jogo Comprado, é, veiculada recentemente pela plataforma de streaming Netflix traz à tona novamente grandes casos que se tornaram famosos no universo do esporte porque resgatam histórias de mutretas ou senão histórias em que o dinheiro escuso ou vindo de recursos ilícitos é, aparece em destaque e financia propriamente o esporte, modalidades do esporte. Dentre elas, o segundo episódio, que é chamado As corridas e a erva, traz a história de Randy Lanier o Randy Lanier como queira se destacou como um piloto muito habilidoso mas também ele ganhou notoriedade muito mais pela forma como ele financiava esses recursos para adentrar no automobilismo Randy ele nasceu em uma cidadezinha da Virgínia e logo aos 13 anos se mudou junto com a família para a Flórida, né? um universo completamente diferente, com praia, tudo, e, claro, gostou muito e se deslumbrou muito com o novo ambiente, com a, com a nova forma de viver. Ele, que antes era um, um adolescente bastante acanhado, tímido, foi se soltando e, e, claro, teve acesso às drogas, conheceu a maconha, por exemplo. Aos 13 anos, ele conseguiu um emprego, né? a família conseguiu um emprego para ele na construção civil, ganhava super pouco, mas aí ele viu na, na chance de vender maconha, de traficar maconha, a oportunidade para ampliar bastante os seus ganhos. E assim foi. E ele virou um traficante muito conhecido ali na Flórida, a ponto de ter a chance de expandir os seus negócios e de ampliar os seus tentáculos no crime, né? comprando embarcações, inclusive para... É comprar a cannabis nas ilhas do Caribe né então ele foi ampliando a sua participação no tráfego tentou de alguma forma sair teve a chance até de sair mas é claro o dinheiro vindo em grandes quantidades falou mais alto e nesse meio tempo ele desenvolveu a paixão pelo esporte a motor ele ele gostava muito das corridas e ele no começo comprou um Porsche bastante antigo e com ele conseguiu disputar algumas corridas e foi muito bem. Até como uma surpresa para ele, foi muito bem. E ele acabou é, por dar sequência né, a essa trajetória inusitada. Só que nós sabemos que o automobilismo em si é um esporte muito caro, exige investimento maciço. E de onde Randy Lanier conseguiu esse dinheiro para dar sequência à sua carreira nas pistas? no tráfico vendendo muita maconha, toneladas de maconha, cada vez mais dólares, milhares, milhões de dólares, para ele conseguir dar sequência à sua empreitada nas pistas. E aí ele teve a chance de disputar o GP de Miami no Insa, até então por uma equipe particular, não dele ainda, só que no warm-up, na véspera, o treino de véspera da corrida, treino que antecedeu a corrida, o carro teve um problema, apresentou um problema mecânico, de modo que ele não conseguiu correr e, e era uma corrida muito prestigiada né naquele calendário ali do INSA Sports Car naquela naquela temporada ali no começo dos anos 80 então ele simplesmente decidiu ter a sua própria equipe e para ter a própria equipe é claro ele precisou gastar mais dinheiro e precisou obviamente traficar mais maconha vender mais maconha teve de de se desdobrar Vinha a Colômbia, por exemplo, para negociar né, com os fornecedores locais sobre a venda né, da, da maconha e, e transportar para os Estados Unidos. E assim foi que ele construiu a sua equipe uma equipe privada, mas que conseguiu fazer frente a outros grandes nomes à época que disputavam o INSA, como Bob Hall por exemplo, ou como Derek Daly. Inclusive a batalha final foi justamente contra o Derek Daly, Derek Daly correndo de Porsche e, e no caso o Randy Lanier com sua equipe disputando com o um Marte, um protótipo Marte. No fim das contas, no fim daquele campeonato de 1984, o Randy Lanier conquistou o título do Insa né, na categoria GT, que hoje é a categoria dos protótipos, né, é nomeado como GT na época, mas vale como os protótipos. E aí, conquistando o título no turismo, ele decidiu dar um passo além, porque ele queria vencer as 500 milhas de Indianápolis. Para isso, ele não poupou esforços, não poupou é, dedicação no seu negócio paralelo e até então obscuro, né que era o tráfico de maconha. E procurou trabalhar ainda mais, de forma a vender ainda mais maconha. E por isso, todo esse movimento acabou despertando muita suspeita, até também pelo fato de que ele não tinha patrocínios públicos, né? Então ele passou a ser investigado pelo FBI, mesmo assim ele conseguiu ainda desenvolver uma carreira na Indy, ele começou em 85, mas principalmente em 1986, em que ele conseguiu disputar parte da temporada, foi o melhor estreante no grid das 500 milhas de Indianápolis, de 1986 e terminou na décima colocação na corrida, completou a corrida, foi o chamado Rookie of the Year em 86 e ele conseguiu se destacar como piloto, realmente, mas o que pouca gente sabia era que ele era um traficante, por isso ele conseguia é, esses recursos para se manter na pista, mas o FBI já sabia, já estava na cola dele e pouco tempo depois deflagrou uma operação que aí o colocou em cana. Antes disso, a carreira dele se encerrou nas pistas, depois de um acidente muito grave, sofrido no super oval de Michigan, em que ele perdeu o controle do carro, bateu, fraturou o fêmur direito e dali em diante ele não correu mais. Mas a corrida para ele foi depois para fugir da polícia, até que ele foi encontrado em Antígua, no Caribe, foi preso e aí então foi condenado à prisão perpétua. Mas aí é que entra todo o cenário da história e é claro, a gente não vai contar o final da história porque vale a pena assistir lá, a série é muito boa, mas essa história de Randy Lanier realmente chama atenção, é, faz parte do, do inusitado do que a gente costuma ver no automobilismo. Um traficante que passou a ganhar dinheiro e que virou piloto de corrida por meio da grana é, conseguida ali no ilícito, no tráfico, vendendo maconha. O que, que você acha da história? Conhece a história? Curte a história? Aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta. De quem ou qual tema você gostaria que virasse série ou que virasse tema de documentário? Coloque aqui, o seu comentário é sempre muito importante. Valeu demais!